Bem-vindo aos dias PRO, o meu nome é Bruno Afonso e sou Comercial da Wagner em Portugal. Hoje vou-vos ensinar um sistema profissional de pintura. O modelo Power Painter 90 conta com duas, duas versões disponíveis, Skid, carro baixo ou carro alto. Estas versões podem trabalhar a 110 bares de pressão através dos bicos EIA. Com os bicos EIA nós podemos pintar reduzindo uma pulverização até menos de 55%. Este ganho que nós obtemos neste equipamento vai nos permitir não só poupar tinta, mas como também temos o um equipamento perfeito. Ambos os equipamentos contam com uma bomba de dupla ação. Esta bomba é extremamente importante. porque Nós temos que pensar que os equipamentos airless, equipamentos sem ar, nós temos um pistão que ao fazer o seu movimento ascendente e descendente está basicamente a empurrar um material, poderá ser tinta, poderá ser um esmalte, poderá ser um verniz, que vai comprimi-lo dentro de uma câmara. Essa compressão que vai existir dentro da câmara, através de uma bomba de dupla ação, vai fazer com que não exista digamos, uma compressão a 100%. O pistão, quando fazer, fizer o um movimento descendente, essa pressão extra que possa existir dentro da bomba irá sair por estes orifícios que constam dentro do próprio pistão e vão libertar essa pressão extra. No movimento que existe ascendente, essa pressão que foi criada dentro da câmara, e que onde está esse material lá dentro, vai ser novamente empurrado para dentro da mangueira. Existem vários acessórios que são possíveis serem comprados para esse equipamentos. Destaque, por exemplo, um extensor de 30 cm, existe também a possibilidade de comprarmos 60 cm. E existem dois novos acessórios para tornar esta gama ainda mais profissional. Temos um extensor com um rolo auto injetável para situações em que não possa haver nenhum tipo de pulverização no ar. Outra possibilidade que existe também, é um disco recortador. Basicamente, o que isto irá fazer é que se nós quisermos pintar alguma área em que não queramos que a tinta passe determinado tipo de limite, este disco vai nos limitar onde a tinta possa passar ou não. Estes equipamentos são optimizados para trabalhar uma pressão de 110 bares. Com isto, nós vamos reduzir o material que nós vamos utilizar e vamos também reduzir a poluição no ar. É de ser importante importância nesses equipamentos que nós façamos uma delusão correta. Não nos é possível a nós dizermos que é 10%, 15% ou 20%. Os clientes deverão fazer uma diluição inicial de 10% e adicionar 5% segundo for necessário. Aqui temos um exemplo perfeito daquilo que é uma optimização, quer da diluição, quer da pressão. Não esquecendo, para optimizarmos os bicoseias, terámos ter o equipamento entre 100 a 120 bares. Para utilizarmos o equipamento, nós temos duas posições, Prime e Spray. Para iniciarmos a pintura, vamos colocar em Prime e esperar que faça o retorno da tinta. Após o da tinta, simplesmente colocamos na posição spray. Ligamos novamente a máquina e esperamos que ela atinja a pressão necessária. Vamos verificar no nosso manómetro EIA se os bares estão de acordo com o que nós pretendemos, os 120 bares. Está correto. Vamos colocar então o bico. Cómodo, prático e muito rápido. Aqui nós devemos sempre ter atenção ao modo que nós vamos utilizar a pistola. Sempre que não estamos a trabalhar, vamos acionar o gatilho de segurança, para não haver imprevistos. Outra coisa muito importante é que nós devemos sempre manter mais ou menos uma distância de um palmo à parede, 30 cm. Nos movimentos ascendentes e descendentes, nós nunca devemos fazer este movimento. Vamos então fletir o nosso corpo em posições em que a gente não possa continuar. Aqui sim fazemos este movimento, mas manter sempre, sempre, sempre, uma distância de 30 centímetros na parede. Algo muito importante também, quando nós fazemos a primeira vez que acionamos o gatilho, não o devemos fazer diretamente para a parede e depois avançarmos para baixo. Devemos fazer sempre em movimento, como se fizéssemos este exemplo, nunca parados. Uma das grandes vantagens deste sistema, estamos num ambiente fechado, utilizamos um sistema de 200 bares que está a operar a 110 bares e não temos praticamente pulverização no ar. Conseguimos garantir com o sistema AIA até menos 55% de pulverização no ar. Rápido, pela sua velocidade, um acabamento profissional e temos também uma poupança de tinta enorme. Esta poupança de tinta tem a ver com o quê? O rolo tradicional tem que fazer várias etapas, tem que carregar, tem que transportar e tem que depositar. Num sistema airless profissional, simplesmente pegamos no produto, pressurizamos esse produto e através da pistola projetamos o produto para o suporte que nós queremos pintar. Agora vou-vos exemplificar a mesma pressão, 120 bares, com um bico diferente. Estão a ver? Estas extremidades, ele deve fazer um leque completo. Bico-weia, 120 bares de pressão e temos um leque completo. 120 bares com outro bico. No final do ano passado a Vagra permite a todos os nossos clientes poderem comprar um depósito de 5 litros. A versatilidade deste depósito vai nos permitir que podemos atacar os mercados, como as lacagens, por exemplo. Vamos agora dar um exemplo, nós utilizámos um primário da Luxance e vamos dar um primário numa porta. Para a aplicação do primário nós vamos utilizar um bico 311. Para nós explicarmos brevemente qual é esta numeração, o primeiro dígito nós multiplicamos por 5. 3 vezes 5, 15. Temos a abertura do nosso leque. Os outros dois dígitos vão nos indicar o quê? Qual é a passagem de tinta que vamos ter no interior do bico? Anteriormente nós utilizávamos um bico 517, que já vai incluído com o equipamento. 5 x 525 25, antes tínhamos uma abertura de leque de 25 cm. 17 será a quantidade necessária de tinta dentro do bico para fazermos pinturas de paredes. Vamos agora testar a versão seguida, a PowerPater 90 em versão mini. O mesmo motor, as mesmas prestações: 15 metros de mangueira, a mesma pistola. Nesta versão vamos adaptar um depósito de 5 litros. Este depósito também poderia ser adaptado na versão de carro alto. Este depósito vai nos permitir o quê? podemos colocar quantidades mais pequenas de tinta e podemos fazer as lacagens. Como sabem, se nós formos à primário numa porta, vamos lacar uma porta, as quantidades das embalagens são muito mais reduzidas. Na tinta plástica de parede as embalagens são de 15 litros ou mais. Neste caso vai nos permitir, se queremos apenas utilizar 2 litros de tinta, com este depósito de 5 litros isso é possível. Conforme vos expliquei ao início, é sempre importante, após a diluição da tinta e a filtragem da tinta, fazermos uma prova. Perfeito! Após a aplicação de duas mãos de primário, já aplicámos a laca Roa Merlin. Eis o resultado. Espero que esta demonstração tenha sido útil. Em caso de alguma curiosidade ou uma pergunta queiram fazer, podem deslocar a uma loja Roi Merlin. Em meu nome e em nome da Wagner, o nosso obrigado.